tem situações que são muito específicas dentro da questão da diversidade. E um outro ponto que eu acho importante é que é, cada pessoa, e principalmente pessoa branca, comece a pensar o seu lugar dentro dessas relações raciais. Porque a gente costuma falar muito é, de questão racial, falar muito de racismo, mas a gente sempre é, posicionando que o racismo é um problema do negro e é ele que tem que resolver. E não é verdade, porque não foi o negro que criou, que inventou o racismo. A gente, a gente fala de relações raciais e dentro dessas relações está o ser branco, que precisa pensar o seu lugar de privilégio e o seu lugar dentro dessa relação para ajudar né, a encontrar uma solução para esse problema. Então de repente... Porque nós temos um problema, uma questão que é o racismo institucional, então muitas vezes o gestor tem um projeto, tem um programa que pode dar certo, mas se ele não tiver adesão né? Se as pessoas dentro da empresa não reverem a sua posição em relação à questão racial, esse, pro esse projeto pode estar minado, pode vir a ser minado. Né? Então, eu acho que é muito importante, por exemplo, é, formações, rodas de conversa, é, leituras específicas. Hoje nós temos muita literatura e falando das relações raciais, né? Colocar essas pessoas para entender um pouco o que, que é isso, uhum. né? A gente é, pesquisar, estudar mesmo, uhum. para a gente é, ter o, o, o, o, por onde começar, vamos dizer assim. Então, eu acho que a melhor coisa é nominar e entender o que é a questão para que a gente possa tomar as medidas e, e, e criar projetos e incentivar programas de forma adequada.